Uber pode levar cachorro? Afinal, você levaria um cachorro perebento, maltratado, fedido dentro do seu carro? Ou você dispensaria essa viagem? Porque literalmente você não gosta de cachorro. A decisão é tua, se leva ou deixe de levar. Afinal de contas, o carro é teu. A não ser que o passageiro... <risos> Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai saber Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva, deixe seu joinha, dá um like E no final, se você gostou, compartilhe esse vídeo também Vamos lá Se o um passageiro ele quer levar um animal de estimação dentro do seu carro A instrução da Uber é que ele primeiramente envie uma mensagem para o motorista Perguntando ou informando para ele que ele está com o animal de estimação E se o motorista leva ou não leva Até aqui a decisão é tua motorista O carro é teu e as regras também são tuas Agora quando a decisão não pertence a você E aí? Essa decisão de levar ou não o animal de estimação dentro do seu carro Só lhe cabe decidir quando o passageiro não é portador de deficiência visual e por conta disso, ele vai ter o seu cão-guia. Sendo nesses casos, esse passageiro ele é amparado pela lei. De ser acompanhado pelo um cão-guia, e de ingressar nos lugares públicos e de ingressar e permanecer com o seu animal dentro dos transportes. Muitos entendem que esse transporte está relacionado quando está escrito lá na lei que seja o um transporte público ou ônibus ou alguma coisa, transporte coletivo. Mas aí entra aquela questão. O serviço de transporte por aplicativo é um serviço particular? É um serviço que serve à sociedade? É um serviço de transporte coletivo? E aí, o que, que você acha? Para você se ver livre de ser penalizado, ou muitas vezes levar uma multa ou um processo, acho melhor você levar, hein? Se você se recusar a transportar esse passageiro junto com o seu cão-guia, ele pode caracterizar como uma discriminação, qualquer coisa, e montar o seu processo lá e você... Tem que perder uma grana, e vai ser ruim. Dado o recado, se você mesmo gostando de cachorro ou não, o cão guia é recomendado você transportar junto com o seu dono e tá tudo certo. Fora disso, a decisão, repito, é tua. Você que manda no seu carro. E você, já levou algum animal dentro do seu carro que lhe trouxe algum transtorno? Comente aqui e deixe o seu pitaco. Comente aqui, eu já levei alguns e todos que eu transportei. Quando não mandaram mensagem, que é o correto mandaram mensagem antecipadamente Me perguntado se levaria antes de entrar dentro do carro E eu levei e não tive problema nenhum Aliás, tive um único problema Que foi um cachorro que eu transportei com a mulher E que eu senti que ele estava com mau cheiro Não sei se ele estava com alguma doença Ou se realmente estava sem tomar banho Não sei diferenciar o cheiro disso aí Mas independente do cheiro bom ou ruim Se você vai transportar algum animal de estimação Que seja cachorro gato ou seja lá o que for Deixa uma dica pra você, se estiver com o ar-condicionado ligado, desliga o ar-condicionado e abre os vidros do carro para poder ter um, um ambiente melhor. Ok, vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Se gostou desse vídeo, compartilhe. E nos vemos pelas ruas da cidade. Valeu, tchau.